finalizar aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né, uma audiência pública envolvendo vários segmentos da sociedade, movimentos culturais, protestando e tentando dialogar com os deputados né? em função do fim da extinção da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o deputado Valdeque Carneiro, que é bibliotecário de formação e é deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro. Vocês propuseram, no final, um projeto de decreto legislativo, né, Black, para tentar contornar essa situação. Como é que vocês ser esse processo a partir de agora? Primeiro registrar a importância dessa audiência, é, pela sua representatividade, é, pelos conteúdos que foram aqui aprofundados e pela consolidação das posições em torno desta luta contra uma verdadeira aberração, Chico, que é a extinção, a supressão, a eliminação da Secretaria de Estado de Cultura e, consequentemente, o um enfraquecimento profundo um processo de formulação, implementação, avaliação do conjunto de políticas públicas da cultura que envolve inclusive a política do livro, da leitura, das bibliotecas públicas, comunitárias, enfim todos esses equipamentos tão fundamentais para a formação humana para a cidadania crítica, para o desenvolvimento social, econômico, em todos os aspectos. Então, nesse sentido, nós propusemos, o que foi endossado pela audiência, um decreto legislativo. E já que a extinção da Secretaria se deu através de um instrumento discricionário do Poder Executivo, que é o decreto, isso não foi por lei, ele não teve a coragem de mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei sobre esse tema, ele decidiu decretar o que é um ato discricionário e unilateral, o Poder Legislativo tem competência, tem poder, nos marcos da Comissão do Estado, de, por maioria, revogar os efeitos desse decreto através de um outro decreto, um decreto legislativo. É claro que essa é uma luta importante, precisamos formar maioria. Infelizmente, tivemos apenas cinco deputados hoje na audiência. Quem, se nós fôssemos aqui tivéssemos sido perdão, 30, 40, quem sabe já teríamos a maioria para subscrever esse decreto. Mas é um instrumento muito válido para impedir isso é, se perpetre. E se o governo do Estado quiser insistir nessa sandice, ele que tem a coragem política de mandar essa proposta para a Assembleia Legislativa, para ser discutida em plenário, com as galerias cheias, como se faz no ambiente democrático. Portanto, é, toda a nossa é, solidariedade, toda a nossa luta, todo o nosso empenho. Em, em, em, em, em conjunto né, com os movimentos sociais da cultura, com os fazedores de cultura, com os gestores de cultura, com os artistas, para a gente barrar esse verdadeiro retrocesso que é a extinção da Secretaria de Estado de Cultura justo no Rio de Janeiro. Isso seria ruim em qualquer lugar, mas no Rio de Janeiro tem um simbolismo ainda maior.